Teremos a oportunidade de aprofundar nossos conhecimentos sobre as bases sociofilosóficas da educação. Nossa disciplina objetiva é compreender o papel do professor e da escola, sobre um enfoque tanto filosófico e sociológico, atentando para os aspectos ligados à cultura, ao trabalho, à ideologia, à sociedade capitalista, aos processos de exclusão social, reprodução, transformação e alienação.